Com quase 50 anos de história, no município de Cachoeirinha, a Escola Presidente Kennedy conta com uma proposta pedagógica voltada para o novo ensino médio, onde os estudantes poderão escolher em quais conhecimentos irão se aprofundar, relacionando com seus interesses e talentos. Com menos aulas expositivas e mais projetos, cursos e atividades práticas. A nossa estrutura conta com 17 salas de aula, climatizados e interativos. Biblioteca, laboratório de informática, sala multimídia, anfiteatro, laboratório de ciências, refeitório, auditório, ginásio, áreas de acessibilidade, entre outros. Na busca de desenvolver uma proposta participativa, autônoma e ética na sociedade, nossa equipe diretiva e pedagógica e o corpo docente trabalham incansavelmente para oferecer uma educação pública de qualidade para o seu filho.